E aí, tá sofrendo com o canelite? Quer saber como resolver? No final desse resumo você vai saber. Solta a vinheta, editor. E aí, Thiagão? Bom dia. Bom, Bom dia, tarde. beleza. Donário que nos escutando, né, ou vendo. É, agora é, escuta, vê, tá tudo certo. Como é que estão as coisas aí? Furou aqui o, o furou presencial hoje, hein? Por aí, estou aqui dando assistência para a esposa que está precisando. Tá bom, vamos para o vamos pro conteúdo. Galera, antes de mais nada, dá o like, se inscreve e é, enche aí de conteúdo de corrida para você, para você correr melhor, ficar sabendo das notícias, melhorar a sua técnica, tudo, tudo de bom né, que a gente tem aqui. Vamos lá, Tiagão, o Thiagão, que, que a gente tem aqui hoje? novidades e recados do clube Corrida Perfeita. Fala aí pra mim o que, que tem de novidade no, na app essa semana. Sai ou não sai essa app? Primeira coisa é o aplicativo, né? Acho que um ou dois resumos atrás a gente falou do problema que surgiu no calendário, que é uma parte importante da app, né? o calendário de treinos. A equipe deu um duro lá, resolveu o problema. Agora a gente está na fase de preparar a app na, na parte burocrática ali com as lojas, né? Apple Store, Play Store do Google. Essa semana, se eles não arrumaram nenhum problema para a gente, geralmente tá tudo tranquilo. Às vezes a Apple dá um pouquinho mais de trabalho, como sempre. Essa semana a nova app, com muita novidade, tô completamente reestruturada, né? pronta para receber grandes melhorias daqui para frente. Vai estar tá na mão da galera. E está show de bola, eu já vi. Pô, ficou sensacional, facilitar para a galera coloca aí enquanto a gente está falando aqui para a galera ver. É, vai ficar sensacional para a galera treinar, ter mais gastar menos tempo né? ali navegando mais intuitivo, vai ser bom. Beleza. E essa semana a gente encerra aí o nosso investimento. não Encerra não, Thiago? Acho que chegou lá, né? Isso, para quem acompanhou os, os... os resumos anteriores, a gente falou da rodada de investimento aí, que qualquer pessoa pode participar, se tornar tá sócio do Corrida Perfeita, tá lá em captable.com.br, link que vai estar disponível também. Tá na fase final já, sobraram poucas... poucas cotas, acho que essa semana... A gente finaliza isso aí, resolve. E vamos partir para muitas melhorias e evoluções a partir desse investimento que a gente está recebendo aí de muita gente que confiou na gente. E a gente agradece bastante. E quem quiser participar ou saber um pouco mais, né? De como funciona, foi gravado um podcast com o CEO da Captable. Como é que é o nome dele? É um dos fundadores, na verdade, ele não é o CEO, não, o Guilherme, ah. é, que gravou comigo, né? Mais do que explicar a rodada do Corrida Perfeita, né? foi interessante ele explicar como é que funciona esse investimento público em startups. Qualquer empresa pode, qualquer pessoa pode participar né? a partir dessas plataformas que são reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários, as mesmas, a mesma comissão que regula a Bolsa de Valores. E esse podcast está lá no nosso, no, na nossa plataforma de podcast, todas as outras é, plataformas também, né? Spotify, etc. No próprio YouTube aqui, para quem está no YouTube, explicando em detalhes como é que funciona tudo isso. Foi bem legal, bem esclarecedor para pessoa saber o que ela tá fazendo, né? Quando tá investindo numa, numa startup, numa empresa de tecnologia é, com cunho tecnológico. Bem legal, vale a pena ouvir. Até para conhecimento. É. Não só o é. investimento no CP. É a SAF? É a SAF do Corrida Perfeita? Não, é do futebol. É a SAC, né? sociedade tá anônima da corrida. Tá, tá, tá na moda esse tema aí, vamos falar. com é a SAC. E aí, a promoção e o cashback essa semana é, a gente tem o nosso, nosso cashback do Corrida Perfeita que tá bombando, a galera tá economizando dinheiro aí, ganhando, bastante. pegando promoções bastante interessantes, tanto de, de produtos voltados para a corrida ou para o esporte, quanto de produtos da sua, da sua semana, da sua vida. Serviços, né? É. E essa semana é uma semana que, pô, eu vou aproveitar muita coisa, porque é a semana do consumidor, né? Acredito que ela tem crescido, assim, em questão de promoção ano a ano. Daqui a pouco, será que virou uma Black Friday? Será? <risos> Acho que não, né? Sabe, né? <risos> e tem muita promoção legal. Então, aproveitem lá. Ó. A Nike tá com 55% de desconto, mais 8% de cashback. O Até Thiago 55. Achou... Tem coisa que é mais, tem coisa que é menos. É. Até 55. O Thiago achou dois tênis aí pro... pra galera viciada em tênis. Fala aí, Thiago, quais são os tênis que estão na promoção lá e aonde eles encontram. Da New Balance, tudo lá no aplicativo, né? O link vai estar aqui embaixo para quem para quem é nosso cliente e não está com acesso ainda, para saber como é que é acessa. É exclusivo para clientes, né? O cashback mais desconto. O cashback é para retornar para assinatura e volta para economizar na assinatura com Corrida Perfeita. O New Balance Nitro V4 está a partir de R$ Desconto bom aí, e mais 6% no cashback. E a Centauro colocou 220 reais de desconto no Nimbus 23, da ASICS, o famoso Nimbus. Né? tem 220 reais de desconto mais 8% de cashback negócio bom é, o Nimbus é old school só para quem corre há muito tempo é. <risos> beleza, lembrando que o cashback é só para quem é aluno né? que é assinante do coisa Perfeita e se você não é assinante clica lá no link aqui embaixo na descrição e vem fazer parte do clube você vai ganhar além de, além de ter esses descontos vai melhorar a sua corrida aí com a gente Bom demais. E os conteúdos que a gente soltou durante a semana, Tiagão? o que, que a gente tem de bom aí? Você quer falar? Fala aí. É, rolou uma live né, na quinta com o nosso jovem Andrei, Sim. E Thiago Neves, André Oscar, André Oscar, Oscar André, são os é um nomes que a galera chama. É. Enfim, fez uma aula muito massa aí sobre postura na corrida ao vivo, em né, cima da esteira, né foi quinta-feira, tá no YouTube, também tá no Insta, né, parou? Tá no Insta e no YouTube. Tá, bom demais. Então assiste para quem não é cliente ainda e quiser saber mais como é que a gente orienta a parte postural lá na plataforma. Essa aula aí liberou gratuitamente algumas dessas orientações. E teve uma dica aí também no Insta, né? Falando sobre técnica para iniciante, né? Iniciante precisa de técnica de corrida, é importante. É, na verdade. Está mental. Está né? onde? Está no Instagram mesmo, né? Não, esse está no... Tá no nosso blog. Está no blog? Ah, de blog. isso. É novidade no isso? É no ah, novidade, no, no. novidade, novidade. No. No. demais. É, já tinha feito, eu acho, antes sobre isso Acho que algumas falas do André em alguns conteúdos Mas é justamente falando sobre a importância Do iniciante ter essa preocupação Com a forma como corre, a postura né? Então entra lá, o link vai estar aqui tudo, tudo aparecendo aqui na descrição Enfim, acessa lá o nosso blog perfeita.com/blog Bem importante para quem está começando Ou para quem quer re, redescobrir a corrida De uma forma mais saudável e eficaz né? Isso, isso. E, e no Instagram A gente saiu um, um videozinho um, Na verdade é um carrossel Sobre o mito do tênis macio, né? E a gente estava ontem na corrida que teve aqui em Brasília, e estava justamente discutindo isso aí com algumas pessoas que estavam lá. O cara, ah, eu gosto do tênis mais duro, mais macio, mais... O quanto que o tênis influencia, né? Então, esse conteúdo também é bem legal, tá lá no nosso Instagram, o mito do tênis meio macio. Vai lá e não deixa de seguir a gente no Instagram, comentar, é mais... marcar. Até o próprio post de blog sobre dicas para escolher tênis de corrida que nós temos fala um pouco sobre essa questão da maciez, é bem interessante. Acho que eles é. complementam, vale é a pena conferir os dois. Tem muitos mitos né, sobre o tênis, o quanto que ele te ajuda ou não, então é legal que você está... Vale uma, uma, uma live só para isso. É. E no mundo da corrida, o que aconteceu esse, esse fim de semana, Tiagão? Conta aí. Foi, eu que nós fizemos, né? Fomos convidados aí para a prova da Live Run com a XP, que a edição de Brasília, né? Estão fazendo em vários locais. Nós participamos ontem, né? Fomos lá o 10k da fofoca ontem, né, Farofa? Uhum. 10k lá, pacezinho de boa, falando, falando de quem não estava lá. <risos> Enfim, uma resenha boa durante a corrida, num pace leve. Participei com os meninos lá na prova, Farofa, Lili, nossos amigos, Egson, Foi legal pra caramba. E pra mim foi uma experiência muito legal da prova, ver que realmente eles investiram em fazer uma prova com baita estrutura, né? De, a própria prova mesmo, muito, muito disponível água, né? aquele esquema da água na latinha. Yeah. Que é algo interessante para os catadores depois pegarem reciclagem, achei bem legal. A água na latinha, latinha similar à latinha de refri, cerveja, né? E estrutura de pros, prova também, muito legal, muito animada, assim, realmente uma prova que quem tá com a oportunidade de participar dela em outra cidade aí, eu achei bem. Legal. É, a arena estava arena sensacional, tinha tanta coisa lá que eu nem consegui ver tudo assim que tinha. Tinha muita coisa lá. Só via cerveja. os 21 e o 1,32, né, e a gente ficou lá passeando nos 10K. É, foi bom. <risos> Mas teve, foi bom. Foi bom. Teve corrida Kids no sábado, né, fiquei sabendo depois. Teve. Corrida Kids. Muito legal. E teve Muito... 5, 10 e 21, então a prova aí bem acessível pra todo mundo. E muita aula também, né, teve aula de, de funcional, teve um monte de coisa. Foi um evento, né, foi um, foi um fim de semana. Teve aula de tiktok lá. <risos> Bacana. Foi bem legal. E aí teve também. Sto então, que você fala foi a Dancinha, né? É, tive uma, uma, uma Aerobaí, eu não sei o nome desse negócio, mas. Mas e aí, os resultados eles não soltaram, né? Ainda não soltaram. Eles tiveram um problema com. Com o resultado foi o seguinte. Eles mandaram uma mensagem pra gente explicando. É... Eles começaram a distribuir o kit na quarta. Mas quarta, quinta e sexta bombou de inscrição. E aí deu uma confusão nessa, nessa parte de... de número e tal. Então eles estão. Averiguando lá para soltar. Então a gente não tem o um resultado... Masculino, eu vi ele chegando, mas não me recordo, rapaz. E acho que a Valéria Mello lá, que trabalha no Tênis Certo, já tem até coisa com a gente gravada, ela ganhou, pelo... eu entendi. Consegui falar com ela lá ontem. É, é, não saiu o resultado oficial. Se foram eles, parabéns, né? Parabéns a quem ganhou, né? É, <risos> pode, é... pode e para todo mundo que participou e pra organização, foi muito legal, foi muito, muito legal. A gente é, encontrou é. muito aluno lá, né? Foi muito legal isso. A gente achou é. que nem ia ter tantos, mas muita gente. Tem até os nomes aí de alguns que a gente conseguiu acabar vendo nas marcações das redes sociais, né? Tá com elas aí? Tem aqui, ó. Tem... A gente não sabe se esses aqui, tem muita gente que marcou a gente, que tava com a gente lá. E. Vamos lá, é o Fábio Barros, a Paula Máximo, a Manuela Matos, a Márcia Camargo e o Antônio Friso. Mas teve mais gente lá que falou com a gente lá. É, que... Passou com a gente lá, passou, conversou. conversou... É, rolou rolou muita resenha com essa prova. É, eu lembro da história do Cledemar, operou não sei quantas vezes lá, tava, contou lá muita história pra gente. Foi, foi. Só gente boa. E teve mais prova, né? Teve uma prova do de corrida de montanha que você botou aí, como é que é o nome dessa prova? A famosa Indomit, né, a circuito Indomit aí que é bem famoso, acho que essa versão de, da Pedra do Baú, que foi no final de semana, teve até 80k, eles fazem de provas curtas a ultramaratonas, teve de 5 até 80, se não me engano, lá em São Bento Sapucaí, São Paulo, é um circuito bem famoso aí, essa prova rolou no final de semana, mas eu não consegui captar os resultados também não. Beleza, mas vamos lá, então vamos dar aqui aquela, aquela sessão do Medal Monday que a gente faz aqui no nosso, nas nossas redes, Vamos dar os créditos aqui para os nossos alunos que correram. Então, ó, o Gustavo e a Pri Costa correram a corrida Super 17 e mandaram fotinho com a gente com a medalha. Editou, coloca a fotinha dele aí. A Geraldinha Rodrigues foi a terceira na corrida do Concep de Ipaba 5KM. Deu pódio o primeiro lugar. Aí não sei se foi geral ou categoria, mas está a fotinho dela aí também. Ah, está no pódio, está no pódio. Que importa é o pódio. E o Leonardo, que não correu nenhuma prova, não deveria entrar no Medal Mondo, hein? Mas vamos dar a crédito aqui para ele, porque ele falou, ele mandou essa foto para a gente, que com três meses é, treinando com o CP, bateu seu recorde nos 5 quilômetros. Então, parabéns, Leonardo. É isso aí. Fotinho do Leonardo também aí para você. Beleza? Teve uma notícia bizarra essa semana. Hein? Ah, não. Isso aí... Isso aí... Quase morrer. Eu estava lá sexta-feira, trabalhando, assistindo um triatlon clash, clash circuito, não sei o nome direito, lá em Miami, que era uma prova só de profissionais e dentro de um autódromo, era um circuito fechado. E aí a nossa Pamela Oliveira, atleta já foi para a Olimpíada e tudo, ela estava em segundo lugar e a gente sabe né cara que esses atletas vão para essas provas pra, pela premiação e nessa prova tinha premiação de tudo, natação mais rápida, transição mais rápida, tudo, tudo ganhava dinheiro para eles. E aí lá vem ela em segundo lugar. Cara, a, ela teria que entrar à esquerda nos boxes onde era chegada para completar a corrida. Eram, se não me engano, 10 voltas a corrida no circuito. E ela simplesmente abriu mais uma volta, como se fosse fazer a décima primeira volta. E ela saiu como se nada tivesse acontecido. E, a, e eu, na transmissão, estava gritando lá de casa assim... Não! Porque a terceira colocada estava chegando nela. Aí ela se atentou, voltou correndo na contramão pulou a grade e fez um sprint final com a terceira colocada e ganhou. Conseguiu a premiação lá, que eu sei que, eu acho que era, era um bom dinheiro, acho que era 10 mil dólares, eu acho, se não me engano. Com o dólar do jeito que tá. e, pô, a gente sabe que o atleta brasileiro não tem essa, né, vive muito de premiação, mas ó, se alguém encontrar esse vídeo... Tem imagem. disso aí? Tem imagem. eu vou, vou selecionar aqui, mandar para editor que... Meu Deus, é desesperador, assim. Até apareceu já de centro aí, para quem está vendo gravado. <risos> Beleza. E agora vamos... vamos. É interessante porque acontece no dia a dia com a galera, né? Eu vejo acontecendo nas corridas. A pessoa está tão empolgada ali com a chegada, né? Falando nós amadores, né? Está tão empolgada com a chegada e às vezes vê alguma coisa que parece o pórtico, ela para ali já achando que chegou ou ver um... às vezes também é falha da organização, né? É, dizer, é né? sinalização, Mal né? Mal sinalizado ali um, um cone, enfim, é, é um momento que, assim, eu, eu gosto de ter atenção sempre na chegada. Deixar a empolgação um pouquinho de lado, porque às vezes você tá feliz ali porque vai estar tá batendo um recorde pessoal, né? Se for uma provinha pequena aí você tá disputando um pódiozinho, se vacilar, você perde. Cara tem, a... Cara, tem até um meme, tem até um meme, eu vou botar pro editor, vai botar agora aí da largada de uma prova, que se não me engano foi em Abu Dhabi. Há uns 21K lá, que a galera na largada já se perdeu. Foi metade da prova para o lado direito e metade pro lado esquerdo. Você viu esse meme? <risos> Não, nunca vi. Vou botar aí na tela. Eles vão chorar de rir. Mas acontece. Eu sei que foi pelo menos a Pamela ganhou o dinheirinho dela lá e vai continuar representando o Brasil. Deu certo. Um abraço para a Pamela. É. E, e vamos falar da nossa Canelite, né? que foi o um assunto que a gente abriu o programa aqui. Você quer ler aí o depoimento da Ilman? O que aconteceu com ela? Vamos lá, mandou esse depoimento muito legal a gente Ana Ferreira Bom dia Viviane, Viviane é a nossa treinadora que atendeu ela no dia, muito feliz com o resultado do trabalho de vocês, estou voltando de uma lesão crônica, canelite, depois de 45 dias sem correr, hoje fiz o segundo treino com a planilha passada por vocês estou fazendo os treinos de fortalecimento e os educativos antes de correr hoje concluí o treino sem dor, não deu para marcar com muita precisão, porque eu não treino com relógio, só com aplicativo celular mas fiz como estava na planilha e deu tudo certo, muito obrigado Cara, o legal desse depoimento aqui é que mostra que quem aplica o que está lá colocado na metodologia do corte Perfeito, se não tiver caso, uma situação muito peculiar, muito particular, que é, são exceções, é, raras exceções, vai ter resultado, né? O mesmo, como quem já viu os conteúdos que o Andrei apresenta para a gente, a lives, etc., tem muito, na maioria das vezes, relação com a forma como se corre, com a técnica, a postura. E aí ela não ficou só nessa teoria, né? Foi praticar, falou aí que fez os treinos de fortalecimento específicos para melhorar a postura, melhorar a técnica, fez os educativos. E o resultado tá aí, não teve mais canalite. Era um problema que ela tinha há muito tempo, provavelmente. Deve ter sido bravo para ficar sem correr, né? Não foi foi moleza. Yeah. Então é isso, fica esse recado para quem, tanto para quem é nosso cliente que está relaxando aí com, com os, a parte de exercícios, como para quem não é, entrar e aplicar aqui. Se não tiver algo muito particular, que é uma raridade, não sei vai dar é, Seja para ou para outros problemas. né eu, Mesmo no meu começo, o Andrei, era problema no joelho. Nunca mais. Muito bem. Beleza. É isso aí. Eu, eu faço, tá? o fortale... Eu faço fortalecimento e educativo. Eu sou bonitinho isso aí. Tá fazendo. Muito bem, muito bem. É, quem não é nosso cliente ainda, para quem não sabe, corridaperfeita.com.br Entra lá, veja nossas formas de atendimento. Todas elas contam com essa parte completa de assessoramento, treinamento de exercícios de fortalecimento específico, educativos e tudo que a gente precisa para correr com saúde, que é o mais importante. E sem com saúde, corre atrás das metas. Isso, é super, Isso é super simples, gente. É coisa simples. Não é negócio assim, ah, eu preciso ficar duas horas treinando. Não. Não. Antes de 15, 20 minutinhos, você já começa a fazer alguns treinos nossos de exercício e tem excelentes resultados. Beleza. Acabou, acabou. Por hoje é só. Por hoje, Fechou, Fechou. Quem aí Manda pra gente, né? Sempre lembrar. Bora. Manda é. resultado. Não esquece de. E manda, manda o depoimento do que você teve de resultado. Que a gente tá pronto pra atender. Não esquece de dar o like e vem treinar com a gente. Link, link aqui abaixo. Vem, vem treinar uma corrida perfeita. Vamos melhorar essa corrida aí, valeu? Valeu, gente. Boa semana pra todos nós. Falou, Thiago. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.